Poxa, Roberto, você está forçando hoje. Eu estou forçando mesmo. É assim que eu penso, é assim que eu faço e dá certo. Poxa, então a dor é bom. É, sabe por que dói tanto? Porque o corpo, o organismo avisou uma vez, avisou duas vezes, avisou três vezes, dez, vinte, quarenta, cinquenta vezes, e eu não entendi o corpo. A pessoa que sofre com fibromialgia, ela não entendeu os sinais do corpo. E aí vai, aí é um sinal cada vez mais forte, até que a pessoa opa, começa a procurar um atendimento ou até chega até nós. E quando a gente aplica todo esse conceito, aplica a terapia, aplica a reflexoterapia podal, com tudo aquilo que a gente faz, usa os cinco elementos, tá, tá, tá, tá, tá, a gente trabalha a dor, trabalha aquilo que está escondido melhora o que está aqui, melhorando o que está aqui, por consequência, isso aqui que é a dor, vai embora. Vai embora e não volta. Por que, que não volta? Porque aqui embaixo foi tudo equacionado, foi tudo ajustado.